principais palavras de inglês para negócios chega mais perto a primeira delas é head head significa cabeça a princípio certo mas não é apenas isso head também pode ser a pessoa responsável por um departamento é o cabeça do departamento ou da empresa tá você pode usar head para esse cargo né para esse sentido também outra é ceo ceo essa você já deve ter ouvido falar certo CEO nada mais é do que o Chief Executive Officer. Ele é o executivo né, responsável pela empresa, pela instituição, né? É um dos cargos mais altos, né? O CEO. Tem também a palavra break-even. Break-even. Break-even significa o ponto de equilíbrio quando você faz um investimento no, na, na empresa, no negócio, e aí você tem um retorno desse investimento e se iguala, né? O pagamento fica ali, né? Even. Break-even é quando você atinge o ponto de equilíbrio de, de investimento que você fez na sua empresa. Branding. Branding nada mais é do que a marca, né, a marca da sua empresa. A gente até escuta, né, ah, vamos fazer um serviço, um trabalho de branding, ou seja, um trabalho na marca da sua empresa, para reforçar a marca, mudar a imagem da marca perante o cliente, as pessoas. Branding. E essa palavra também me lembra outra, que é brainstorm. Brainstorm. Nada mais é do que a chuva de ideias, é quando você se senta com o seu time, com a sua equipe e começa a discutir planos, ideias para uma nova ação, uma nova campanha. Então é a chuva de ideias, quando você tem ideias. Outra palavra que eu trouxe para vocês é business plan, business plan. Business é negócio, plan, plano, plano de negócios. Quando você traça ali desde o começo do investimento, qual vai ser o capital de giro, quanto tempo vai demorar para ter o retorno sobre o investimento, quais são as estratégias que você vai utilizar para alcançar determinado objetivo na empresa. Então você tem o Business Plan. This is very important, learners. E mais uma palavra que eu trouxe aqui, Coaching. Coaching. Essa aí é uma palavra que ficou meio que mal falada exteriormente, né, por um, algum tempo aí, mas é, um, é, é muito importante porque é é, é, o, é o profissional que vai direcionar um CEO ou um colaborador da empresa para performar melhor. Então é um profissional que tira o melhor dos colaboradores ou de um determinado departamento da empresa. Inglês para negócios. Gostou dessa dica? Então você vai aprender muito mais sobre inglês para negócios no curso de inglês New método Act. Eu vou colocar aqui embaixo ou na Bio, nos stories, o link para você conferir o nosso curso e aprender muito mais inglês para negócio.